Fala galera, beleza? tô mundo tá aqui com mais um vídeo Desde para pra vocês mais um Minecraft Aqui no nosso mini mundo, rapaziada Rapaziada, eu botei mini mundo, tá ligado? Eu nem ia botar outro... ia nem botar nome, tá ligado? Mas como eu precisava de um nome pra colocar no mundo Eu coloquei mini mundo, o que você acha da... do nome aí? E rapaziada, lembra que eu ia... falei que eu ia fazer o... É, a parte da... Pra entrar no portal do Nether, né? Então eu vou fazer aqui, mano. Vou quebrar essas duas partes aqui. É, essas duas partes tá bom, né, mano? Quebrar mais uma aqui. Aí, já tá bom. E rapaziada, eu vou fazer aqui, mano. Não sei que eu vou fazer de bloco de, pre... de pre... preda, não. Pe... Eita! Pedra, fazer bloco de pedra. Falei errado Calma aí, rapaziada Eu vou pegar o bloco de pedra aqui, mano Tem que ser esse, essa pedra aqui, tá ligado? Não, não, não Melhor, melhor Eu vou fazer essa aqui, mano vou fazer essa aqui Vou pegar esse bloco aqui, rapaziada Que vai ficar mais massa Que é o bloco que eu usei ali no parkour A gente vai ficar um pouco mais sombrio, tá ligado? Mais da hora Eu só quero ver, mano Se vai dar certo de eu fazer o buraco do... O portal do nerd O tamanho que eu tenho que fazer, tá ligado? É... Deixa eu ver aqui, mano eu vou fazer o portal do Nether primeiro, rapaziada, porque eu acho melhor, tá ligado? Só deixa eu achar o material aqui. Aí, rapaziada, achei o material aqui, mano. Vou fazer mais ou menos, fazer na direção certa. E eu vou fazer mais ou menos aqui. Vai ficar é muito, muito grande. Eu não queria muito grande, tá ligado? Ou pode ser aqui mesmo, pode ser aqui mesmo. Pode ser aqui. fazer aqui, tá ligado? Aqui. Não. E Não. Não, é, Aí. Acho que eu era certo assim, tá ligado? E botar aqui, beleza, deu certo. Mais ou menos assim, mas eu queria mais pra parede, tá ligado? Eu queria fechar esse buraco aqui, eu vou fazer mais a parede aqui, calma aí. Porque daí eu consigo pegar o, o time certinho aqui, tá ligado? E pra parede. Para quero fazer bem no meio aqui. Esse, é, pegar é, é, é aí rapaziada se você tá gostando dela. pode ser uma minissérie tá ligado que vocês acharem aí que vocês acharem aí, posso estar tá fazendo é muito grande eu não posso fazer muito grande mano porque senão não vai tá ligado ou se eu de qualquer tamanho será que vai um boa deu nice. portal do é esse portal aqui rapaziada vai abrir nosso espaço para gente criar um mundo lá dentro eu vou estar tá criando um mundo lá dentro. aí agora nós pegamos o material aqui, ó E ainda não tá do jeito que eu quero, tá ligado? Quero ter aqui, vou ter que fechar aqui, fechar aqui e abrir aqui, tá ligado? Tá mais uma aqui Agora tá do jeito É, mais ou menos, tá mais ou menos, rapaziada Tá muito certo não, mano, mas tá mais ou menos Vamos, vamos aqui Vamos fazer aqui então, calma aí, deixa eu ver vou Pegar aqui, né? começar desde o início aqui rapaziada vou botar em um modo time-lapse aí para vocês para não ficar tão enjoativo tá ligado é isso aí acompanha o time-lapse aí fui rapaziada acabei de acabei de acabar mano vou fazer um detalhe aqui rapaziada que vai ficar massa vou com um detalhe tipo castelo assim tá ligado vai ficar muito da hora rapaziada tô tô pensando em botar o Acho que eu boto aqui do lado também eu vou botar em turno a cada hora também rapaziada tô pensando em botar o piso de do do aonde lá no portal do nerd tem um, um um bloco muito massa tá ligado eu não sei se tem aqui tá ligado eu acho que é esse não sei se é esse bloco aqui rapaziada mas eu acho que não não não é esse não é um bloco muito massa hein, mano muito raro no Minecraft normal tá ligado para você conseguir você teria que conseguir o negócio do portal do nether pra... é esse aqui ó esse bloco aqui ó esse bloco é muito bonito rapaziada Comenta aí o que vocês acham. Comenta aí o, o que vocês acham desse bloco aqui, mano. Mano, esse bloco é muito bonito, aí tá? ligado? Pra mim eu fazer a casa inteira só de desse bloco. Mas como eu. Como esse bloco combina mais com o chão, tá ligado? Achei fica mais da hora assim. Vou fazer aqui. E. Ah é, tem esconder aqui atrás, velho. Vai ficar feio assim, tá aí é. Eu vou esconder aqui atrás, senão vai ficar muito feio. Vai passar aqui. Mano, eu tava fazendo ali o time-lapse, rapaziada, e do nada eu vi um, um, um esqueleto saindo do portal do Nether, velho. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto, tá ligado? Um esqueleto saindo do portal do, do Nether. Eu fiquei caralho, que massa, mano. Eu venho aqui, calma aí que eu tenho que fazer de novo. Calma aí. O oh, caramba, quebrei tudo. Tem que fazer mais pra cá Ah vai ficar assim mesmo, né? não tem o que fazer não, vai ficar a Fazer essa parte aqui, tá ligado? Mas eu tinha que fazer, senão ia ficar muito Apertado mano Aqui, beleza aí. aí, mano, ficou muito massa velho Agora eu vou botar o piso rapaziada, mano, deixa eu ver como é que fica lá dentro E vou botar essa, olha aí mano, já tem um esqueleto aqui velho Vou botar essa luz aqui mano, que vai cada hora também Aqui, aqui e mano não sei se dá para colocar decoração tá ligado eu vi a galera comentando ali dos mods mano mas oh, rapaziada baixar mod é ruim tá ligado porque como como tipo se você baixa mod no PC às vezes pega vírus tá ligado aí para formatar é uma desgraça que não tá louco mas eu vou tentar eu vou tentar achar algumas coisas aqui o que dá para fazer de decoração aí vamos fazer assim ó comenta que vocês Acho que eu devo fazer de decoração aí no. no para mim pôr nas próximas vezes do. ou até mesmo agora no. aqui dentro do portal do Nether. Comenta aí o com que vocês. acham que eu devo fazer, mano. Eu botar tocha, mas esse daqui fica mais massa. Fica é mais com o piso. Rapaziada, vou fazer aqui o piso aqui e já volto com vocês. Feeling like enough never ends. Back again, square one Try to leave myself behind Looking for a better place Not to stay alone Gain our trust and you chose to break it As for truth but you only fake it I Thought you said what we had was sacred It's all lies, all lies I was broken Oh, rapaziada, mano Ficou muito da hora, velho Agora tem tenho que achar uns bagulho aqui, mano Opa, faltou aqui Tem que achar uns bagulho aqui pra Uns negócios aqui pra poder decorar, tá ligado? Eu não sei o que eu vou botar, mano Mas dá pra botar esse Não, essa TNT fica muito estranho Do nada, tá ligado? Uma TNT, mano Botar do nada uma TNT ia é ficar foda, rapaziada Mãe. aí Ahn mano tinha um negócio ali que dava para colocar tá ligado pegar esse negócio aqui dá para colocar que é da hora esse negócio aqui também fica da hora não sei porquê mas fica da hora e deixa eu ver colocar umas camas não né cama não Mano, deixa eu ver tocha rapaziada será que eu, oh, eu vou botar essa tocha aqui verdade verdade eu vou botar essa tocha aqui e vai ficar massa, já sei até um lugar pra botar ela. Calma aí. Tá, deixa eu ver. Agora eu vou botar o um manual aqui. Vamos botar aqui, ó. Aqui na frente. Vem aqui na frente, porque daí ficar massa, tá ligado? Aí é verdade, eu vou botar essa tocha aqui, ó. Vem aqui em cima. Ó, vai ficar muito um, um sinistro, na é moral, rapaziada. Ficou muito massa, mano. E botar umas tochas aqui, ó. Nossa, que massa mano, ficou muito da hora, na moral rapaziada então, aí agora eu vou botar uns pesos aqui pesos aqui eu há ah, porque peso, tá ligado rapaziada, mas eu vou botar uns pesos aqui Para decorar mano Mano, será que eu só deixo desse lado? Bom, outro lado eu vou botar outra coisa mano Deixa eu ver, isso aqui é o que? a ah, borda do portal do L aqui isso aqui deve ser interessante mas eu não sei para que serve isso aqui não comenta aqui o comenta aí para que serve esse negócio aí rapaziada eu não sei para que serve não ah deixa eu ver o oh, esse negócio aqui fica massa esse negócio aqui fica massa olha esse negócio que é tipo uma trituradora tá ligado para você afiar faca essas coisas a verdade é para você cortar o material né mano isso aqui deixar aqui não deixar não vou deixar do outro estilo assim aqui. aqui aí vou deixar assim um lado fica assim o outro lado fica assim tá ligado? aí aqui massa massa massa mata mano ficou muito massa na moral galera. eu só vou botar mais um aqui eu acho que eu vou botar mais alguma coisa mano porque acho que falta coisa tá ligado dá para colocar mais coisa ali dentro eu vou pegar o um material ali que eu quebrei ver o bloco sem querer mano agora rapaz esse material aí é foda bom rapaziada achei mano vou procurar mais coisa aqui que dá para colocar eu tava pensando em fazer uma cadeia ali rapaziada e botar um esqueleto tá ligado uma mini cadeia e dá para fazer também mano Ué, essa tocha aqui ficaria massa também Ah, tá, toca pro Essa tocha vai tocar pra algumas tochas, tá ligado? É botar no portal do header No portal do header dá pra botar, eu acho Não sei se vai dar certo, tá ligado? Ah.. Hum... Colocar um pouquinho de lava, boa Lava dá pra colocar É, lava Cada... É só isso né rapaziada, mas comenta aí se vocês acham que eu, dá pra... mas eu acho que não tem espaço aqui para fazer cadeia, tá ligado, cadeia eu acho que não tem espaço não, mas dá para fazer alguma coisa sobre cadeia, mano, se vocês quiserem que eu faça uma cadeia também, mano, comenta aí o que vocês acham, cadeia daí eu boto o esqueleto, tá ligado, Oh, ficou sinistro, que yes, rapaziada, portal do nether, vou botar aqui do lado, muito massa mano, na moral, Aí, vou com muito massa mesmo, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam. Como é que eu vou botar essas tochas aqui, mano? Caramba, mano, olha isso, velho. botar essas tochas aqui, Não, aqui não. Do lado. E... Aí. Nossa, mano, que da hora, velho. Que da hora, na moral, mano, com muito massa. Rapaziada, comenta aí o que vocês acharam. Vou botar umas aqui e umas aqui tá ligado e essa tocha aqui tem é diferença essa tocha aqui prende é frente e e aí já rapaziada vamos testar aqui agora se vai dar para entrar no nether ou não beleza já estamos no nether Beleza então seu sal mano do céu dá para construir muita coisa aqui rapaziada dá para nós tentar matar aquele lá ou prender aquele bicho ali tá ligado? Mas é isso aí tá, rapaziada, esse foi o portal aí que eu fiz mano, muito da hora, eu vou dar uma uma checada de longe aqui tá ligado, eu já, eu já tive uma ideia, eu já tive essa ideia faz tempo mano, é de fazer esse portal tá ligado, eu acho que depois rapaziada, eu, depois eu vou plano, mano, eu vou fazer mais escadinha aqui pra tipo fazer uma mesa tá ligado, aí é, é de vocês tá ligado, a cidade é de vocês, vocês que mandam aí, a cidade tá ligado, então comenta aí o é que vocês acharam do, do do portal aí, e é isso aí rapaz, tamo junto, até o próximo vídeo aí, oi